Você teria a coragem de permanecer naquela escadaria pelos próximos 5 minutos? Parece um desafio muito simples, se não fosse pelo que ele irá se transformar em instantes. Você Nem preciso dizer o que lhe aconteceria se caso estivesse ali. no vídeo que se segue, vemos um pai filmando seu filho dormindo, quando de repente algo estranho acontece. Sim, alguma coisa puxou a coberta daquela criança. Talvez você não saiba, mas isso é mais comum do que se imagina. Muitas das vezes você sente algo puxando a sua coberta durante a madrugada ou até mesmo percebe que acordou descoberto achando que isso aconteceu devido a algum movimento que você fez enquanto dormia. O nosso próximo caso foi registrado durante uma partida de futebol. Nas imagens, vemos um vulto negro fantasmagórico perseguindo o jogador. Inicialmente acreditamos que seria apenas uma sombra ou um reflexo na câmera, até que o vulto simplesmente desaparece ao encostar naquele homem. Diante disso, Podemos dizer que, de fato, pode ser um encosto? O New World World de Bangkok foi fechado no ano de 1997 e um incêndio em 1999 o deixou sem teto. Durante a estação chuvosa, o shopping inundou rapidamente com água. Foi quando algo surpreendente aconteceu. Vários peixes foram brotando do nada e tomando conta de um lago artificial que ali se formara. O mais estranho é que a construção fica localizada no meio de Bangkok em cidade tailandesa a mais de 20 quilômetros da costa. Afinal, como esses peixes pararam ali? Seria fruto daquela tese maluca da geração espontânea? Deixe a sua opinião nos comentários. O vídeo a seguir, captado por circuito de monitoramento de uma rua, mostra um evento assustador. Preste bastante atenção na primeira tela. Em instantes, irá aparecer uma mulher aparentemente comum até fazer algo inexplicável. Sim. Ela simplesmente virou pó, ela veio andando e logo foi esmaecendo até desaparecer por completo. No vídeo que se segue. Vemos o registro em timelapse de vários momentos em que nuvens carregadas despejam verdadeiros baldes de água sobre várias cidades. São imagens aterrorizantes que pode explicar porque a cada tempestade sempre fica um rastro de destruição. Enquanto uma senhora trabalhava na cozinha de um restaurante na Índia, ela começou a se sentir mal e logo se foi de forma brusca. E tudo foi registrado por uma câmera de monitoramento. Na sequência, vemos o que parece ser a sua alma vagando agachada pela cozinha observando o corpo onde até então habitava. Luzes misteriosas surgiram de madrugada em Oahu e chamou a atenção de muitas pessoas da região. De início vemos duas luzes, mais adiante surge uma terceira fazendo desta forma um trio de esferas luminosas alaranjadas que muitos acreditam ser de origem extraterrestre. Geralmente luzes celestiais ou são satélites ou drones, porém, diante da intensidade do brilho que é tão forte quanto a luz de um farol de navio, Fica a dúvida acerca da possibilidade de que realmente sejam drones, pois tais instrumentos não suportariam o peso dessas enormes lâmpadas e nem possuiriam estrutura para tanto. Na sua opinião, o que seriam essas luzes? Você já viu algo parecido? Um grupo de irmãos se perderam de seus pais numa floresta nos Estados Unidos. Como não bastasse, eles começaram a ter a sensação de que estavam sendo perseguidos por algo que se escondia entre as árvores e logo começaram a filmar. Foi quando algo muito assustador aconteceu. Não aqui. Alguma coisa apareceu olhando de trás de uma árvore. Mas o pior ainda está por vir. Segundo relatos de internautas, os dois jovens nunca mais foram encontrados, restando apenas o celular com as imagens que no local foi encontrado quase que totalmente destruído. Imagine um dia você caindo no redemoinho e sendo sugado para o fundo das águas e partindo para melhor da forma mais agonizante possível. Sim, é uma experiência que não desejo a ninguém. mas você pode vivenciar algo parecido só por curiosidade numa obra de arte conhecida como Gigant Vortex de um artista alemão Ali você pode permanecer por alguns minutos no centro de um redemoinho sem o medo de ser sugado para o fundo, pois o reservatório possui uma estrutura em forma de rosquinha que faz com que a água ande em círculos sem tapar o buraco que conta com uma plataforma na qual os visitantes permanecem de pé. Bom, se você gostou deste top 10, já vai deixando o like para o bombar este vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Desde já eu agradeço e nos vemos no próximo vídeo.